Ela é uma das cantoras mais bem-sucedida e conhecida no Brasil. Seu nome, Perla. Aos 16 anos, ela encontrou um novo rumo profissional em sua vida, fazendo muito sucesso com o funk melody nos anos 2000, conquistando uma multidão de fãs. E o Brasil inteiro conheceu Perla e seu maior hit, Tremendo Vacilão. Eu mole pra caramba! Tá tudo arrependido e vai comer na minha mão. Mas toda sua fama ficou pouca diante da sua fé, que no auge da carreira deixou tudo para servir a Jesus, na qual se converteu à religião evangélica. É de menina que agitava o funk, passou a exaltar a Jesus, dedicando sua vida ao funk gospel. Longe dos palcos e dos altos cachês, Perla sentia paz interior seguindo a igreja. Porém, sua fé e sujeição à igreja teve um fim e Perla voltou a cantar funk, sendo bem recebida pelos fãs antigos e massacrada pelos evangélicos que não aceitaram sua saída da igreja. Além de cantar seus antigos sucessos e bem longe de ser a perla do passado, ela continua em evidência, bombardeada pela mídia pelos seus escândalos que sempre apronta. Então, se você quer saber algumas verdades sobre essa cantora polêmica, vem com a gente descobrir o que aconteceu com a perla. Ela é uma menina que tem uma história de vida emocionante. Nascida em um lar evangélico, frequentou a igreja com sua mãe até os 15 anos. Eu nasci num lar cristão e eu me desviei na minha adolescência, né? Com 13, 12 para 13 anos foi o meu desvio. E aí fiquei oito anos desviada. Devido a fortes doutrinamento de sua igreja, Perla acabou se afastando e começou a se envolver com a música, cantando funk em boates, mas foi em 2006 que ela alcançou sucesso nacional com um álbum que vendeu 100 mil cópias e teve até música com tema de novela. Luxus, eu tenho, você? Totalmente demais! ela conseguiu que suas músicas ficassem por semanas consecutivas em primeiro lugar nas rádios do país e perla rodou o brasil inteiro fazendo shows Em 2007, ela gravou o álbum Mais Perto. Eu sou me quente, meu é reto, não tem Embora aceito pelo público, não alcançou o sucesso como o primeiro. E Perla percebeu que o sucesso repentino não ia durar, começando a perder força cada vez mais. Mesmo famosa e adorada por fãs, ela se sentia infeliz e começou a sofrer depressão. Eu estava passando por um processo de depressão, estava mal, triste. Eu estava com tudo, tinha tudo, não me faltava nada, né? Assim, financeiramente e até mesmo no meu trabalho. O trabalho sendo reconhecido e tal. Só que aquele vazio eu não sabia como preencher. Em 2011, ela conheceu Cássio Castilhol, que foi tocar em sua banda. E através dele, ela voltou para Jesus. E eles se casaram em março de 2011. Perla se converteu à religião evangélica e renunciou à carreira secular para se dedicar à nova vida em Cristo Jesus. E de volta à igreja de onde um dia ela saiu, Perla foi bem acolhida pela comunidade evangélica e Silas Malafaia foi um dos pastores que deu total apoio, óbvio que ele queria transformá-la em um modelo de conversão e, enfim, lucrar com o seu talento. Ela gravou então seu primeiro CD gospel, A Minha Vida Mudou, lançado em 2013. Mesmo não fazendo tanto sucesso como os álbuns seculares, este álbum foi bem recebido pelo público evangélico. Já em 2014, lançou um álbum especial de Natal, com o título Noite de Paz. também recebido pelo público cristão, mas não tendo nenhuma novidade que emplacasse em sucesso. Infelizmente, a carreira gospel de Perla não teve o mesmo sucesso quando ela cantava secular, e sempre os fãs pediam que ela voltasse a cantar o estilo de música que a consagrou como uma rainha do funk. E mesmo estando em baixa, cantando música gospel, ela permaneceu ao lado de Jesus. Perla, seu esposo e suas duas filhas, eram uma família feliz, servindo a Jesus. Como cantora gospel, Perla não foi bem sucedida, e tudo ficou pior ao que ela se envolveu em uma polêmica no ano de 2013, na qual Perla publicou nas redes sociais uma foto, beijando o então marido na boca, escrevendo na legenda, Marco Feliciano me representa. Na época, o pastor Marco Feliciano era deputado federal e se posicionava contra os homossexuais ao ocupar o cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos. E Perla, que se representava como evangélica, aproveitou para exaltar o pastor Marco Feliciano e afrontou o público LGBT com sua opinião. Perla continuava seu caminho, dedicando sua vida à família e servindo a Jesus na igreja, e resistindo às tentações de oportunidades em voltar a cantar no secular. Janeiro faz cinco anos que eu voltei para Jesus. Todos os dias pessoas me ligam dizendo, Ei, o seu trabalho permanece, o seu nome permanece, se voltar não tem problema nenhum, vai lá. Você vai continuar sendo filha de Deus, você conhece a palavra. Até que no ano de 2017, Perla aceitou participar de um programa de rádio, na rádio FM O Dia. E o apresentador David Brasil aproveitou para ironizar dizendo... E ela aqui, maravilhosa aqui, eu sou fã, gata gostosa com todo o respeito. Perdoa Jesus que eu estou falando da tua ceva. Ela que tá gostosa, me perdoa Jesus, mas... Tá gostosa, Perla! Boa noite, gente! No programa, Perla cantou uma música romântica. E eu preciso do seu abrigo E cantou também o sucesso de Anderson Freire. Ela declarou que de fato recebeu muito apoio do público secular, ao invés do gospel. O apoio maior vem de pessoas que me acompanhavam, não só pelo que eu fazia, mas por gostar de mim também, né, como pessoa. Quem gosta de você como pessoa, ele vai te amar no que você fizer. Mas no começo eu tive uma restrição muito grande, principalmente da galera né, do gospel, foi normal. Essa atitude da Perla não foi aceita entre os religiosos, sem contar que a Perla estava agendada para ir cantar em um congresso de jovens na Igreja Missão Vida do então pastor Otone de Paula. Ao saber da participação de Perla na rádio, Otone ficou decepcionado e rapidamente se manifestou publicamente, cancelando a presença de Perla no seu evento. É, eu comuniquei que a cantora Perla estaria hoje em nossa igreja cantando eu vi um vídeo da perla eh, na fm no dia numa roda de pagode né inclusive o apresentador quando vai apresentá-la eh, ele diz senhor jesus me perdoe mas eu vou apresentar tua selva tá muito gostosa perdoa jesus que eu estou falando da tua selva ela que tá gostosa, me perdoa, mas, mas tá gostosa. E aí, ela nessa roda de pagode, ela canta dois, duas músicas secular, canta também uh, Um louvor, não sei se é de Anderson Freire, alguma coisa assim. Olha só, gente, tá virando moda e a gente precisa tomar cuidado com isso. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Tiago diz. Que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mas, gente, daí, roda dos escarnecedores, nada contra a perla, mas eu não quero também deixar dúvida porque eu tomei essa decisão. Essa proibição de Perla em ir ao culto cantar foi um dos motivos ao forçá-la a voltar a cantar no secular. Isso porque desde o ano de 2016, Perla já dava indícios que ora ou outra voltaria a cantar secular. E em 2017, finalmente as mídias da internet noticiam que ela de fato deixava o gospel, retornando ao funk, o estilo de música que a consagrou como cantora nacional. Seu retorno foi marcado com a presença em diversos programas de TV, cantando seus antigos sucessos. Priscilas Malafaia, aquele pastor que ajudou Perla ao que se converteu evangélica, se posicionou publicamente, lamentando a volta de Perla ao funk. Por que eu estou vendo gente que se converteu, que veio do mundo, voltar a fazer asneira e voltar pro mundo? Por quê? Por quê? Cantora até famosa que nós ajudamos. E ajudamos mesmo. Não vou dizer o que fiz, porque meu galardão é lá no céu, não é aqui na terra. E que depois sai do nosso meio, ainda sai metendo o e falando mal de tudo e de todos. Quando eu tava comendo fogo aí, esqueceu da mão que foi estendida. E Perla, em resposta a Silas Malafaia, diz o seguinte. Que ele só sabe falar isso, só sabe fazer isso, né? A vida dele é polêmica, ele vive disso. Eu nem alimentei isso exatamente por isso, assim, é uma pessoa que... Ele falar é uma coisa, a verdade dele é uma A verdade nossa é outra Nós tínhamos uma dívida lá de 47 mil E depois nós demos 35 mil diretamente lá na gravadora para poder fazer o trâmite para outra gravadora Então ele, ele, eu não devo nada a ele nem ele a mim Ninguém deve nada a ninguém Seu esposo, o então Cássio Castilhol, também disse o seguinte Foi uma pessoa que ajudou muito, sim no, naquele determinado momento. Exemplo, é, só, só que ele não deu nada, ele emprestou e ela pagou. Pronto, obrigada. Entendeu? Melhor. Foi uma pessoa que ajudou muito sim, mas enfim, é, é a forma dele de, de, de, de lidar né? com o ministério dele criando polêmica, falando mal, é, falando daquela forma áspera, enfim. Depois de assumir que não vai mais dedicar ao gospel, Perla retorna ao funk, marcando sua volta em uma boate gay, cantando seu hit que bombava em 2009. É claro, o público LGBT não ficou muito feliz pelos ataques que ela fez no passado, ao que fez Pela pronunciar ao seu público pedindo perdão. Eu vi alguns comentários a respeito de que eu tinha alguma coisa contra ao movimento LGBT. Todo mundo sabe que a maioria dos meus fãs, as pessoas que me acompanham, a maioria dos meus amigos são gays, são pessoas que fazem parte do movimento LGBT. E se postaram pessoas no passado, né, lá nas minhas redes sociais, algo que tenha magoado, eu quero pedir perdão pra vocês. Essa nunca foi minha intenção de magoar ninguém. Nenhum político me representa. Eu estou aqui falando... Por mim, de que eu amo muito vocês e já em agosto de 2017, Perla lança seu novo single Rainha, marcando o seu retorno ao funk após sete anos fora. Porém, aquele enorme sucesso que ela teve no passado está bem longe de alcançar. Ela apenas é lembrada por velhos fãs, mas continua em evidência, não cantando suas músicas, mas colecionando polêmicas e desagradando os evangélicos mais conservadores. E começou lá em 2018, quando sem mais o sucesso de antes, ela entrou para um reality show na TV. Perla, no reality show, não se comportou como uma mulher casada e mãe de duas filhas. Na imagem, ela parece bêbada e toda saidinha para cima de um participante. E seu esposo, Cássio Castilhol, sofreu a primeira crise do seu casamento. A fazenda foi, foi primordial na separação. Primordial. Porque eu já estava com o saco estourado. Eliminada do reality show, Perla tem sido rodeada de polêmicas, principalmente com Cássio Castilhol. Em agosto de 2020, eles definitivamente se separaram. O ex-marido de Perla acusa ela de vender nudes em um aplicativo, como uma garota de programa virtual. E os prints de Perla mostrando as partes íntimas vazam na web. O que mais irrita Perla? É a comunidade evangélica, que sempre aparecem criticando a postura da ex gospel pedindo para ela se arrepender e voltar para Jesus. A esses, Perla manda o recado. A maioria das pessoas que mais criticaram são pessoas recalcadas e... Crenteiros. Infelizmente, existem pessoas cristãs que realmente seguem a Jesus, que realmente vivem a palavra, e outros que são crenteiros, que não tem o que fazer e ficam nas redes sociais querendo se meter na vida alheia das pessoas. Então, assim, eu tenho só uma coisa pra dizer com relação a essas pessoas que têm preconceito com relação à minha vida: olha, a minha vida não vai mudar porque você pensa algo diferente. Que vá a merda você que pensa qualquer coisa. Ao meu respeito, ao contrário do que realmente eu sou. Atualmente, Perla está com seus 32 anos de idade e já não é mais vista como uma das maiores fanqueiras do Brasil. Seu lugar foi ocupado por Anitta e muitos outros que vieram durante sua permanência no gospel. E no cenário gospel, onde permaneceu por cinco anos, não passou de uma cantora fracassada e apenas era vista como uma convertida à religião, ou seja, uma mulher que abandonou a fama para servir a Jesus. Sua volta ao funk, embora muito bem aceita, porém não teve o mesmo sucesso de outrora. E diante de muitos fracassos, ela agora trabalha como influenciadora na internet. E tem uma agência de bate-papo, na qual e rende uma boa grana. Bem longe dos altos cachês que ganhava com os shows, mas que dá para se manter e cuidar de suas filhas.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 E já o apóstolo Paulo classifica o Espírito Santo como o selo de Deus nas pessoas. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo identifica quem realmente aceitou Jesus como seu salvador pessoal e que está pronto para segui-lo. Algo que a fanqueira Perla aprendeu direitinho na Bíblia. E sabe o que, que acontece? No momento a gente pode falar muita coisa, mas o Espírito Santo nos lembra de muitas coisas também que Deus tem feito pelas nossas vidas. O problema é que Perla esqueceu. A pessoa que é capacitada com um dom, ela não pode dividir com o mundo, conforme Perla também aprendeu ao passar um período servindo a Jesus. Você tem noção do que, que é isso? Uia! É você declarar que o dom que Deus determinou na sua vida, que o talento, que o ministério que ele determinou para você, ele não quer que você divida com o mundo. Aquilo que Deus destinou para você em especial, é para a obra dele, ele não divide com o diabo. E a pergunta é, os dons que Deus deu à perla, são só para ele ainda? Ou ela agora divide com o mundo? Não é de surpreender que Pela faltou com a verdade ao declarar essas palavras. Você que tá achando que eu vou voltar para o funk, eu não vou voltar para o funk. Estou muito feliz com o Senhor. Faz cinco anos que eu voltei para Jesus e nada me separa desse amor. Ninguém vai conseguir fazer com que eu mude a minha opinião. Até porque quem mudou a minha vida foi o Senhor, não foram as pessoas. Foi Jesus que transformou a minha vida. Então não vai ser uma matéria, não vai ser pessoas que vão fazer com que eu venha mudar aquilo que Deus fez, então só ele pode ele não quer, ele quer que eu continue com certeza. Com certeza Deus quer que continue, porém Perla que não quis mais continuar, realmente Perla tinha razão, a sua vida servindo a Jesus não teve efeito como servia ao mundo secular, na igreja ela estava cheia de emoção e vazia do Espírito Santo, ainda bem que ela agora falou uma verdade. Ouça com atenção. E eu tenho falado com o Senhor que se é para ficar de qualquer forma, com o Senhor eu prefiro não estar. E é o que ela fez, renunciou tudo e voltou para o mundo, comprovando que de fato ela nunca teve uma conversão séria ao Jesus. Eu não vou aonde eu não posso falar do meu Deus. Eu deixo o seguinte bem claro, eu posso falar de Jesus? Ah não, não pode, não pode não, então eu não posso nem estar aí, porque a minha posição hoje é diferente. Conversão a Jesus é deixar a vida de pecado, deixar a vida de ímpio e passar a ser justo. É virar as costas radicalmente ao passado, não misturar com o mundo e não aceitar o que ele às vezes nos oferece. É simplesmente uma verdadeira mudança de vida para andar exclusivamente de acordo com a vontade do Senhor e não segundo a vontade dos homens e essas atitudes que Perla rompeu. E ela ainda previu o seu fim como mulher cristã a serviço de Deus. Ouça o que ela disse. Parece que eu estou no meio secular. E isso me entristece, me dá uma agonia por dentro. Eu falo, Senhor, será que as pessoas não conseguem ver? O meio está tão acostumado a ver as pessoas por fora. A Bíblia é enfática ao dizer, Ai daquele homem por quem o escândalo vem.